Bom gente, sejam bem-vindos e hoje vamos falar de uma função inseticida que tem o vinagre. Todo mundo conhece vinagre, todo mundo tem vinagre na sua casa. Claro, isso aqui é um jeito, um escape mais barato, simples de fazer. Vou passar duas receitas para vocês aí. Então, nessa receita de hoje, eu vou falar o quê? Que tipo de inseto vocês vão combater? Mosca branca e os percevejos. Mosca branca é uma praga, ela acaba com a sua planta, ela suga a seiva da planta, Perceber? já é outra outra praga também gente, e fungos né, então fica comigo aí, se vocês gostam desse conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo aí que planta, que gosta de plantar na varanda, não importa, meu nome é Rogério Solar. então vamos lá para a receita gente, com um vinagre vamos fazer um spray ou um borrifador não importa, para eliminar insetos em hortaliça ou em jardim insetos e até mesmo pragas para fazer esse inseticida de vinagre vocês vão precisar adicionar uma xícara de vinagre branco para um litro de água e coloque em um borrifador ou uma bombona ou onde for e então adicione cerca de 50 ml gente eu vejo muita gente explicando aí colocando uma colherzinha gente mínimo gente 50 ml de sabão não tenha dó beleza bom, liga agite bem para misturar o conteúdo completamente antes de pulverizar nas plantas este é um inseticida natural razoável para controlar as pragas como já citei mosca branca e os per claro gente até outros, outros insetos ele vai combater acho até formiga também então faz um teste e vocês vão ver que legal que é essa função inseticida com vinagre, uma coisa barata, simples de fazer. Eu vou passar para vocês então, uma misturinha legal para vocês fazer com, com as suas plantas com fungo aí estão atacado por fungos. Então vocês vão fazer. mistura uma parte de vinagre em duas partes de água. Borrifem nas plantas para ser ver livre dos fungos. Trocar o ingrediente por leite se você achar que tá não está sendo legal. Trocar por leite, ovo ou, cru, ou de magnésia. Também resolve esse seu problema aí e você não ficar livre de todas essas pragas e fungos Meu nome é Rogério do lá Se gostou deixa o joinha, compartilha e vamos pra frente Até mais! Aprenda a fazer inseticida para combater pragas e doenças. Combate a coxunil e nematóide. Não jogue mais as suas cascas de mandioca fora. É um ótimo adubo natural orgânico e você vai ter uma oreia super fosfato simples, Cloreto de potássio, a manopoeira é ótimo inseticida para combater pragas e doenças. Combate o ácaro, a nematóide, nematóide de solo, verme de solo, serve como herbicida. Os nutrientes que contém na mandioca seria nitrogênio, potássio, fósforo, cobre, zinco, magnésio e diversos outros nutrientes. Como usar? É de 1 para 6 isso para em folhosa. Use de 6 semanas no máximo 10 semanas, de uma parada e fica um mês sem usar. Meu nome é Rogério do Lázaro. Qualquer informação, deixe nos comentários que eu passarei. Até mais, até outro dia. Não esqueça de se inscrever no canal, gente. Abraço. Bom, gente, seja bem-vindo. E hoje vamos falar sobre a mamona. Dá para fazer um fertilizante poderoso, né? Inseticida. Mas antes disso, eu vou comentar com vocês a causa da proteína, a resina que a planta tem, a reputação de ser a mais venenosa do planeta. Depois que o óleo o laxante extraído por resíduos da semente forma um potente coquetel toxina. então gente toma cuidado o local que você mexer com isso aí você tem que mexer só com, com, com a mamona mesmo vou descartar é, se usar um litificador não vai poder usar mais, fazer mais nada que vai contaminar então vamos lá gente para que serve essa mamona esse fertilizante que nós vamos fazer hoje é para fazer um poderoso inseticida natural para acabar com pragas como cochonilhas, pulgão e fungos, beleza? Você vai precisar do quê? Quatro, apenas quatro folhas. Quatro folhas grandes. Vão macerar bem macerado. Guardar por 12 horas. Vai deixar de guardado no lugar, local escuro. É, Descansado, vai descansar por 12 horas. Descansou? Vamos coar. Coar todo o produto. Colocar na garrafa PET. E vocês vão poder usar 1 um litro para 9. Ou como você poder usar aí. Se você usar 500, 500 ml. Você vai contar 9 partes. Beleza? Era isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo.